Olá pessoal estamos aqui no nosso quarto vídeo e vamos agora gravar o firmware vamos pegar aqui vamos ligar o nosso ESP32 a porta USB eu tenho um ESP novinho aqui ó na embalagem vamos abri-lo vamos retirar aqui da embalagem Vejam, novinho em folha, saiu agora tá, da embalagem. Vamos ligar o cabo USB nele. Pronto, vamos ligar agora ao nosso computador. Pelo jeito já foi reconhecido. Vamos checar, né? Vamos em painel de controle. Gerenciador de dispositivo. Vamos até portas com LPT. Vamos abrir. Vejam aqui, Silicon Labs CP210, aqui, porta com 5. No meu caso, estamos com ele conectado na porta com 5. Na de vocês, pode ser uma outra porta, tá ok? Vamos retirar para ver se some, se é ele mesmo. Veja, não encontramos mais a porta, tá ok? Vamos recolocar para termos certeza que é o nosso dispositivo e ele foi reconhecido novamente aqui ó surgiu novamente tá ok porta com 5 bom vamos fechar aqui e vamos retornar ao nosso procedimento uma vez verificado reconhecido nós vamos então atualizar o módulo SP32Confirmware da MicroPython. Temos que buscar então o arquivo binário, o genérico do SP32. Então vamos nesta página aqui, micropython.org downloads. Vamos abrir o navegador. Então estamos aqui em MicroPython downloads o endereço, nós temos aqui o firmware para trabalhar com Michael Python para as placas iniciais do desenvolvedor, o PyBoard versão 1, o PyBoard D, o, a estrutura ARM STM32, ele usa a ARM né, no desenvolvimento dele, pode usar também esse aqui, essa placa TI CC3200 e a placa do Expressive, né? o nosso genérico, né? tem aqui o firmware para o ESP32, o processador aqui, ESP32 módulo ROM32, que é a base da maior parte dos módulos que nós temos do sp 32 Vamos clicar em generic ESP32 módulo e vamos baixar então o firmware. Vamos pegar a versão mais estável. Então, nós temos aqui versões instáveis. Vamos pegar essa aqui, a versão 1.12, estável. Tá? Então, clique aqui e vamos baixar o arquivo. Vocês podem colocar, montar uma pasta e colocar todos esses softwares, esses arquivos binários, numa única pasta para o MicroPython uma vez baixado nós vamos lá para a ideia do Tony, Eu já abri aqui né, já tá fácil para não perder tempo vamos aqui em ferramentas, vamos em manage plugins, checar se ele tá comunicando, tá verificando aqui o ESP32 então vamos digitar SP2 e dar um ENTER, veja, tudo em ordem Instalado versão 2.8 do Tony, última versão estável, tá? código aqui para comunicação flash, né? no ESP8266 como ESP32, ok, então podemos ir fazer a gravação do firmware, vamos dar uma olhada aqui no passo a passo, então está aqui, pegamos a versão mais estável do momento, tá? vamos até o gerenciador aqui de plugins, Verificamos se ele está localizando a última versão. Né? Demos esp-tool. Ok. E agora vamos lá para buscar aqui o nosso interpretador. Agora nós vamos em ferramentas. Options. Interpretador. Vamos aqui procurar o MicroPython. SP32, selecioná-lo aqui, ok. Está aqui a porta com cinco, ele já acha automaticamente, mas não custa nada verificar, né? Se não tiver, que tem que estar tá na relação, né? Vamos clicar aqui em Firmware Open, né? Vamos abrir a caixa aqui de diálogo de instalação e ou upgrade do MicroPython. Vamos clicar. Qual porta? tá aqui com 5, selecione, Firmar, acabei de baixar aqui no download, vamos pegá-lo aqui, vamos abri-lo, tá aqui, tudo bem, tem que estar selecionado aqui, erase fresh before install, é, vamos apagar memória antes de instalar, e agora vamos clicar em install, assim que clicar em install, nós vamos ter que apertar o botão boot, Tá? Para fazer a gravação do firmware, uma vez gravado o firmware, nós não vamos mais precisar pressionar esse botão boot. tá, Então vamos lá, vocês vão ver como as coisas vão ser rápidas depois. Então clicar em install, ele vai começar, vou apertar em boot. Começou a apagar a memória, vejam. Se não funcionar da primeira vez, você tenta uma segunda vez, que às vezes você se torna meio lento, né, para apertar o botão no boot, ou ele não funciona direito, né. Então, vamos ver aqui. Olha lá, está fazendo o upload, já está escrevendo, a partir daquele endereço, o Tony já vai no endereço certo do ESP32, lá na página do MicroPart está explicando a partir de que posição de memória você pode fazer a gravação do firmware, Tá ok, se for fazer com um outro equipamento, um outro software que não é, já tenha pré-definido o ponto que ele vai gravar o ESP32. E vamos agora aguardar que ele termine de gravar o firmware no nosso ESP32. Pronto, ele finalizou aqui a gravação no ESP32. Vejam só. Aqui tem o, o nosso endereço MAC aqui, né? o MAC do, do módulo. né? E vamos dar um OK, então, já que ele finalizou, feito, done. Clicamos OK. Vamos fechar aqui. Vamos fechar. E estamos prontos para utilizar o nosso ESP32 com MicroPython vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro certo fizemos tudo que está aqui eu preciso só colocar que eu não falei para pressionar tá aqui pressionando o botão boot tá ok mantém pressionado o botão boot ótimo eu pensei que não tinha escrito tá então install perfeito gravou agora encerrado ok Tony aberto então vamos ver aqui, vamos fazer esse procedimento. Vamos retirar ele da porta, certo? Vamos desconectar e vamos reconectá-lo novamente. Aí vamos lá em Option de novo, interpretador, e vamos verificar se, se as configurações da porta estão corretas. né? Tem que estar tá tudo desta maneira. Vamos lá então, vamos checar. Ferramentas. Options, interpretador, tá? Então nós temos aqui, então, ó, então vamos colocá-lo em MicroPython ESP32, porta que está em COM5, perfeito, e vamos dar OK. Agora o Tony está pronto, ó, já reconheceu aqui a CPU, tá? Já está em comunicação aqui. A interface já está comunicando com o módulo SP32. Beleza, olha só, vamos dar mais uma olhada aqui no passo a passo que eu criei, Pá, então temos a inicialização de comunicação, com a ideia, aí, ó, aconteceu, beleza pessoal, meu passo a passo aí está pronto, vai funcionar. É, esse é o material que eu criei né, para o pessoal ler e fazer quem não tiver acesso ao vídeo ou tiver dúvidas, a única coisa eu acho que eu coloquei aqui uma figura. Acho que foi essa aqui, ó. Preciso acertar aqui, configuração do emulador de terminal put, não é isso. Não é isso. Só isso que eu preciso acertar aqui. Bom, pessoal, é isso por hoje e até o nosso próximo quinto vídeo fazendo algumas programações, vamos fazer um LED piscar Fazendo programação em MicroPython. Tá ok? O LED, no meu caso aqui, se não me engano, é o LED 2, é o LED azul do nosso SP32, esse módulo aqui. Bom, pessoal, até o um próximo vídeo. Até mais, tchau!